Olá pessoal, então terminei a parte 2, não, a parte 1 um do dia 7 do Advent of Code, agora vamos para a parte 2, é, eu acho que eu paguei alguma coisa aqui, ah não, só paguei o título parte 2, né? Então ele fala aqui, os ciris ah, não está mostrando, mas vamos aqui, é. os ciris não parecem interessados na sua solução proposta, talvez você... Não entendeu a engenharia do Ciris. O que acontece é que os motores dos submarinos de Ciris não queimam combustível numa taxa constante. Ao invés disso, a cada mudança de um passo na posição horizontal, custa uma unidade de combustível a mais do que a última. Então, o primeiro passo custa um, o segundo passo custa dois, e o terceiro passo, três, e assim por diante. Então, isso quer dizer que. Neste exemplo aqui, uh, tenho que, uma coisa interessante que acontece aqui no, no meu é... isso eu tenho que, De vez em quando eu tenho que reconfigurar isso aqui para que ele funcione. Ok? Então, o que ele está querendo dizer é que eu vou precisar nova página pós. Então, eu vou ter isso aqui. Então, se eu tenho... Um seria aqui e um seria aqui. Eu quero saber se essa aqui é a melhor posição. Ele vai gastar um e mais um, três aqui, para esse seria aqui, para chegar nessa posição aqui. Se for esse seria aqui para chegar, ele vai gastar um, mais dois, três, mais três, seis. Então, essa é a ideia. Vamos ver se é isso mesmo que eu entendi. À medida que cada Siri move, se move, mover mais adiante se torna mais custoso. Isso muda a melhor posição horizontal para alinhar, alinhar los todos. No exemplo, acima, que é o que a gente viu, então mover do, da posição. De, ah, sim, a melhor posição acaba sendo 5, porque mover do 16 para o 5 custa 66, mover do 1 para o 5 custa 10 e assim por diante. Isso custa 1. O total custa 1,68. Essa é a nova posição, nova saída possível mais barata. O antigo, a posição anterior, 2, agora custa 206. Determine a posição horizontal que os ciris podem se alinhar usando o mínimo possível de combustível, de forma que eles podem escapar, que, que eles podem fazer uma rota de escape. Ok, então é isso. É... Mudou um pouquinho, mas não mudou muito. Eu acho que a solução anterior, um pouquinho modificada, então basta, vai bastar eu fazer pequenos ajustes na solução que eu já tenho do dia 1, e eu vou conseguir a solução do dia 2. Vamos ver isso. Até mais.